Semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo de 3 ao 5. Sejam bem-vindos ao ADEC TV. Eu sou a Carol Sattler e nós estamos aqui no Entre Elas. E hoje vamos receber aqui no estúdio, conversar com duas mulheres a respeito desse tema. Um tema que tem ocupado né, os pensamentos de nós mulheres e tem trazido algumas controvérsias, algumas situações. Então, hoje vamos falar assim, tem como ter um coração moderno a moda antiga em uma sociedade atual que nos impõe esses valores controversos E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a Leila. Seja bem-vinda, Leila. Bem a Pesta. Obrigada. Oi, Tia Pesta. <risos> Elas são membros aqui da DEC, da Assembleia de Deus Congrega no Templo Central A Leila está à frente do Ministério de Casais aqui do Templo Central A Pérsida também faz parte do Ministério de Casais, mas tem um trabalho lindo à frente do Ministério Infantil Sejam bem-vindas Muito obrigada mais uma vez Leila Pérsida, eu vou fazer a pergunta né? A Leila pode responder, depois a Pérsida também responde O que mudou? no dia-a-dia dia da mulher moderna em comparação com os tempos antigos. Olha Carol, eu acho que mudou porque a mulher hoje né, ela pode fazer tantas coisas que as mulheres antigas não poderiam. As mulheres hoje podem ser empresárias, né, motoristas, enfim, elas podem ser o que elas quiserem. E as mulheres antigas não tinham essa, né, essa condição de, de fazer tudo isso, era algo só voltado para os homens. Mas a mulher moderna ela tem que ser, como você leu, uma boa dona de casa, né que cuidando do marido e dos filhos. Isso não pode atrapalhar ela a cuidar bem da sua família. Esse é o nosso propósito né, como cristã. Talvez ampliou o papel da mulher Sim, hoje. é uma tripla. Né? Hoje ela não tem uma, nem uma dupla tarefa, é uma tripla. Porque ela tem que cuidar do trabalho, essa liberdade que ela conquistou. Ela tem que cuidar do trabalho e da casa e dos filhos. Né? Então é isso, é a mulher moderna de hoje, no meu ponto de vista. E você é. É, a Leila colocou muito bem essa questão da mulher, né? Nessa variedade, nesse leque aí de oportunidade. É... Hoje, né, a mulher moderna em relação à mulher antiga é tudo isso, né? Só que isso trouxe também muito mais responsabilidade, né? Aumentou, assim, gra... né? sem comparação, a responsabilidade dessa mulher moderna. O que eu vejo em relação a isso é... Ela saiu do 8 para o 80. Ela foi de um extremo a outro. De uma geração que não se podia nada, que estava totalmente restrita a um contexto do lar, da obediência, da submissão ao marido. Isso trouxe uma repressão tão grande né, na mulher e essa vontade de sair desse ambiente, de ser alguém, de poder construir né, mais alguma coisa, tendo capacidade para isso. Então ela saiu de um extremo e foi para outro. Né? Tivemos conquistas inegáveis, né, conquistas importantíssimas, mas o perigo que isso trouxe foi de um extremo que ela estava dela ir para outro, aonde eu vejo, assim, muito prejuízo, né, na sociedade no geral, principalmente na igreja, quanto a mulher cristã, tivemos, assim, muito prejuízo. Mas, graças a Deus, nesse último tempo, eu acredito, assim, que de uma década para cá, a gente tem... Visto muitas mulheres se levantando no resgate do valor da mulher, no, na questão do eixo, voltando mesmo a mulher para o eixo, uhum. que ela saiu literalmente desse lugar. Ela não estava antes e não está Mas o que, que eu vejo isso? Deus levantando mulheres em todo o Brasil para que leve essa mulher para esse eixo. Quem é esse eixo? Deus. Retornando essa mulher ao... Acredita-se assim, o estado original Que foi o plano inicial de Deus né? Da mulher Ela, ela pode, a né? Leila falou Ser uma, uma mulher que pode ser Uma médica, uma advogada Mas ela não pode perder a essência Ela não pode perder O propósito O porquê dela ter sido criada Com tanto valor, com tanta condição Com tanta estrutura né? Deus criou a mulher de uma Essência A palavra de Deus diz que a mulher ela foi Criada a imagem, a semelhança de Deus E em vários textos bíblicos, a mulher é comparada ao Espírito Santo Sim. Qual que é a obra do Espírito Santo? Consolador, conselheiro, é vida, é vigor Então a mulher ela foi feita com isso É doçura É doçura, né? A mulher ela foi feita para isso Ela tem essa condição, essas qualidades que Deus colocou nela Só que ela estava muito subjugada né? A, a mulher antiga. Então a mulher hoje, a atual, ela precisa desse resgate. Né? dessa Ser resgatada essa semelhança do Espírito Santo. Olha com quem que a gente foi comparada. Né? É, muito é muito maravilhoso. Então esse potencial da mulher ele precisa ser resgatado nesse tempo. Nessa modernidade. Que também foi tirado. Né? Então nós temos isso aonde... Só em Cristo, só em Jesus. E graças a Deus, né, Deus tem levantado mulheres para mostrar isso para essa geração, que nós temos condição né, de ser essa mulher que consegue administrar um lar, consegue administrar uma família, ser uma boa dona de casa e também pode ser uma boa profissional. É, na verdade, quando você fala foi do 8 ao 80, e hoje acontece isso, não há também... Tanto antigamente, né? Como se a mulher não pudesse escolher, e hoje, quando ela faz as escolhas, ela também é julgada. Porque hoje, se uma mulher quer se dedicar ao lar, ela não é julgada, né? Ela é muito julgada. As escolhas delas não são respeitadas. Né? E, isso, e é julgada por outras mulheres, nem né? são por homens. Sim. Não isso é verdade? <risos> Sim. Na verdade, hoje existe até um, um, uma onda de. Pessoas feministas combatendo o feminismo, é. <risos> por causa dos extremos. dos extremos, de onde chegou né, essa ideologia né? e, e essa cobrança, assim, muitas das vezes da mulher ter essa, esse resgate do lar, isso é muito cobrado, muitas vezes até pela própria família. Às vezes a pessoa ela precisa em, enfrentar o pai, a mãe, porque às vezes o próprio pai fala, eu não te estudei para isso eu não paguei, eu não investi em você para isso. isso, eu não te criei para isso, eu fiz um investimento tão grande em você, para você ser uma profissional, para você nunca ser dependente de ninguém, e hoje você está tá jogando fora todo o meu investimento. Né? Então, assim, na própria casa, dentro do próprio lar, muitas vezes a mulher é cobrada, quando ela quer dedicar, porque hoje a gente vê... Os lares muitas das vezes com boa estrutura financeira uhum. Tem lares que realmente a mulher não precisa sair de casa pra, né, ter o, o, o salário dela não faz diferença dentro lá Muitos fazem Muitos lares realmente precisam da mulher fora de casa Para complementar Mas a, hoje ainda temos lares que não precisam disso Então se ela faz essa escolha De cuidar do lar, dos filhos, da família Ela é muito criticada e não deveria, né, gente? Porque temos que respeitar, principalmente as num lar cristão, né, que, um lar cristão. do texto, né, que você leu aí é um ensinamento bíblico, né? É algo que Deus originalmente, né, é, teve esse propósito para a mulher. É muito importante. É algo assim que foi se perdendo o, o valor, o trabalho da mulher dentro de casa. É como se o trabalho da mulher dentro de casa não fosse trabalho. Né, muitas vezes a gente usa você, ah, mas você só cuida de casa? <risos> Como se lavar a vasilha todo dia, não fosse trabalho, arrumar casa todo dia, né, não fosse trabalho, por uma fim esse trabalho, na verdade não esse tem trabalho não tem fim, né, nele? Não tem não. fim. E, e quando a mulher quer fazer as duas coisas, ela fica muito sobrecarregada, né então ela tem que ter um certo equilíbrio, até para não chegar a um extremo de né, ficar com doenças psicológicas, né? porque a gente vê muito isso hoje, a mulher querer dar conta de tudo e acaba que fica meio né? porque até uma vez um professor falou, a culpa é de vocês vocês foram lutar por essa liberdade, agora vocês que se viram, né? dar conta de cuidar do trabalho e cuidar da casa, porque até eu estava lendo sobre a mulher de provérbios, a bíblia fala que ela cuidava também né? ela trabalhava mas ela dava conta também do, do lar, né? Aquela mulher de provérbios, fala, é da mulher casada é, mesmo, da né? Da mulher, mulher velho, ela casada, era casada, da mulher é. que dá conta de tudo, né? Mas com Deus né, no centro, como a Pesta falou, nós como cristã, nós temos se nós deixarmos o Senhor no centro do nosso lar, pedir o Senhor para nos, nos dar essa sabedoria, a gente consegue, a gente dá conta. Dá conta. E se, vamos lá para a segunda pergunta. Por que que os bons costumes estão sumindo e os valores se diluindo? Vamos a bons costumes. É, vocês querem que eu cite um exemplo? Eu nem sei se é costume. É, eu acho que, por exemplo, a juventude de hoje, na questão de higiene pessoal, higiene, de higiene, são extremamente falhas. Nem sei se isso é costume, né? Que já é um ato de higiene. Mas eu vejo assim muita coisa que eu aprendi e, e que parece que ninguém ensinou para elas assim né não sei se também para gente aprender né eu tenho para adolescente em casa eu ensino é difícil ensinar mas depois a gente pega mas eu parece que elas falham nisso na sua educação Carol sua mãe estava em casa ou estava fora trabalhando é trabalho fora a trabalhou vida fora, inteira a vida toda mas né era muito mas como o trabalho dela, ela, ela, ela trabalhava para ela, né? Então ela tinha mais tempo para dentro, de dentro de casa. Eu penso que a resposta está aí. Essa questão de, de dedicar ao filho, não terceirizar não a, edu a educação. Enquanto você estava falando de exemplo, eu lembrei de dois exemplos que hoje a gente tem muito prejuízo que as mulheres antigas tinham prazer em fazer. Que a refeição à mesa, que se perdeu nessa né, refeição em conjunto e o culto doméstico. A bênção dos pais é né, tomar a bênção, a bênção, bênção dos pais. Eram bons deles. costumes é. que com o tempo. É, eu me lembro que às vezes os meus filhos né, ia tomar bênção. As pessoas tinha alguém próximo que falava assim: Nossa, você ensinou isso para eles? que coisa mais ultrapassada, que coisa mais antiga, e hoje eu não fico dos muito feliz, os os né, avós. Avós. e hoje eu fico muito feliz que eles já são rapazes, e sempre que chega alguém mais velho, as tias, os tios, avós, nem se conta, tomam benção, e eu vejo assim, o respeito e o carinho, e hoje as pessoas acham isso uma coisa ultrapassada, e não é. Não é tão bom ser abençoado? Está então, você... liberando a palavra, né? Exatamente. O o próprio respeito, né? Hoje você vê os adolescentes chegarem, assim, nem cumprimentarem. Sim. Não tem o um respeito, né? Hoje os valores estão invertidos, né? E esses bons costumes não deveriam né, ter sido, está assumindo, né? É necessário continuar. Seria tão bom se voltasse né, essas coisas... Valores que a gente vê que vai se perdendo com o tempo, infelizmente. Né? O prejuízo foi maior. Foi maior. O prejuízo foi maior. Foi bem maior, né? Sim. Pre é, você vê isso nitidamente nessa, nessa geração, né? na, na questão do respeito e nos prejuízos psicossomáticos. Você pode falar muito bem <risos> disso, né, Festa? <risos> Como... né? Você é psicóloga, Como... você trabalha. Como... Como o prejuízo é grande. São muitos adolescentes, jovens, jovens até mesmo casados, na faixa dos 30 anos, sem identidade. Sem saber, sem saber o que, que quer da vida. Sem norte. Ainda se espelhando em qualquer coisa, se amparando em, em qualquer valor. Então, é, é sempre buscando algo, ser preenchido por algo. Porque não tem identidade, e não você, se conhece. E você falou, Besta, sobre a Carol, né, trabalhar, sobre a questão da, se a mãe trabalhava ou não. Querendo ou não, esse excesso de trabalho dos, da, da mãe, principalmente, atrapalha, né, Carol? Porque, por mais que a gente tente, eu falo por mim, eu tive alguns prejuízos por excesso de trabalho. Porque, então, assim, alguns valores foram perdidos devido... É, ter ficado por conta de babá, por conta de parente, e aí alguma coisa não saiu do jeito que nós gostaríamos que tivesse saído. Porque se a mãe puder trabalhar e conciliar um bom tempo com os filhos, eu acho que é melhor seria até se ela ficasse em casa cuidando. Né? Eu acho que essa é a melhor parte. E um dos prejuízos muito grande também, Carol, é a falta de conhecimento. Porque eu já vi lares em que as pessoas é, trabalham e os filhos têm boa educação, bom ensinamento, mas por quê? Os pais têm diretrizes, os pais têm norte, eles têm propósito. Então isso, mesmo que a pessoa trabalhe fora, se ela sabe para onde ela está indo... Ela sabe o que fazer, ela deixa as ordens, as coisas funcionam. Então, essa geração também faltou muito conhecimento, e principalmente conhecimento bíblico. Conhecimento dos propósitos de Deus, que é base, que é fundamento para qualquer, né, qualquer pessoa. Então, essa geração faltou isso. Eles, eles preocuparam demais com conceitos seculares esqueceram da base. Da base, né? da base cristã, Ei. que é a palavra de Deus. E, e né, a Bíblia, se ela fosse seguida na sociedade, todos os princípios e conceitos dela, não teríamos ter problema, né, Pé? Ei. Não só nos lares, na sociedade em geral, em todo, toda a área. Teríamos, mas nem se compara, nem se né? Compara. Porque a gente, vi, a gente vive ainda nessa questão do pecado, né? Não, sim. Né? Então, assim, a gente não tem. Seriam tá... menores, é. né? Seriam bem é menores. Sem, comparação. sem comparação. Sem comparação. Sem comparação. Se a gente aplicasse, estudasse a palavra e aplicasse ela, né? Porque muitas das vezes a gente vê isso também. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu leio muito a Bíblia, mas aplica. Não aplica. Obedece. O <risos> esse, né? Não adianta ler sem aplicar. <risos> Exatamente. É... Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco.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 Estamos de volta no segundo bloco, discutindo aqui um assunto, né? Mulher moderna, a moda antiga, como resgatar esses valores. E estamos aqui recebendo a Leila e a Pérsida. Então, não vamos perder tempo, porque eu sei que cada pergunta aqui a gente pode ficar mais de um programa discutindo, né meninas? Vamos lá. Ó, é um pouquinho parecido. A mulher moderna tem se entregado ao modismo do mundo? Tem se ela tem modificado para se encaixar no mundo? Eu acho que seria mais assim, ela está tentando se encaixar nesse mundo, a mulher moderna? É aquela questão né da, é. da, que eu falei da questão de falta de identidade. Se a pessoa ela não tem identidade, ela vai procurar um modelo a seguir. E, infelizmente, as redes sociais estão tá cheias. Então, né? Tem muito. Eu nem gosto desse termo é, é, que usa-se muito no Instagram, é né? seguir fulano. É, então. né? é a realidade. Né? É, porque eu penso que para nós, quanto cristãos, o nosso modelo de seguir é a palavra de Deus. E às vezes a gente fica seguindo pessoas em redes sociais, né? Sendo, é, tendo ela como espelho, que ela não tem condição e a gente vê muito isso em é, relação à roupa, relação a cabelo, relação à estética relação à vida e às vezes a pessoa fica ali numa ânsia Isso, isso passa tão da grande. inspiração, né? Você é... pode se inspirar, mas isso passa do isso passa limite, né? Passa. Passa, do, do, da verdade, da estrutura que a pessoa precisa então aquilo passa a é, ser um, um, um molde para aquela pessoa que não deve preencher. A Palavra de Deus diz que é nela que a gente tem a fonte de águas vivas. Né? É, é no Senhor Jesus. E muitas vezes essas pessoas estão buscando nisso, nessas redes sociais. Ela, é, qualquer problema que ela tem, ela não busca primeiro ao Senhor. Ela busca uma amiga, ela, ela põe aquela pergunta no Google para achar a resposta. <risos> né? <E> ela desabafa <risos> na rede social. Diz, exatamente. Acontece muito. E o tanto de resposta que ela ganha ali quando ela desabafa em redes sociais? Porque quando ela põe na rede social, todo mundo tem liberdade para opinar, né? Exatamente. É e aí ela vai receber respostas de... de todos os jeitos, né? E aí? São respostas que vão ajudá-la? Outro dia eu ouvi uma menina falando, ah, eu quero ter o corpo da fulana, eu não me lembro o nome. E eu fiquei pensando, Carol, quantas né, estão espelhando nessas meninas de Instagram querendo ter o corpo ou vestir a roupa tal. E como a peça disse, perde a identidade. Além do mais, fica uma pessoa totalmente insatisfeita, porque quanto mais faz, não consegue. E a mídia, infelizmente, é um problema. E se a mulher moderna não tiver o senhor, né, essa mulher que nós estamos falando hoje... Se ela não buscar do Senhor esse equilíbrio, esse, essa... para ele ser o centro mesmo da vida dela, ela vai se perder e infelizmente a gente tem visto muitas, né? Querendo ser igual aos demais, que não tem que saber ver que é uma beleza fútil, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Na verdade a pessoa fica tão frustrada porque Sim. ela nunca vai conseguir ser igual a outra, né? O Instagram, as mídias... Muitos efeitos, tem filtro, tem efeitos, né? Você não sabe até que ponto aquilo é realidade ou não é. Mas não adianta eu querer ter o cabelo, igual da fulana, a estrutura do meu cabelo é um, a cor do meu cabelo é outra. E isso que causa essas frustrações, a depressão, porque ela nunca vai conseguir atingir aquele ideal que ela criou. Na verdade, ela, ela essa ânsia não é satisfeita porque ela fica numa constante. Ela alcança, às vezes ela pode até por algum né, é, procedimento, se ela tem o cabelo enrolado, fica liso, se é liso pode ficar enrolado, hoje tem jeito para tudo, né? Hum. Mas aí ela percebe que quando ela alcança aquilo, Carol não satisfez, aí ela muda, aí já não é mais o cabelo, aí já é o nariz, hum. aí daqui a pouco já não é o nariz, já é o seio, já é barriga, já é não sei o quê. e aí vai, a pessoa, daí a pouco ela já nem, ela olha no espelho e já não se reconhece mais. Aquilo que você fala, tudo volta pra questão da... Identidade. da identidade. Então a alma daquela pessoa, ela precisa ser curada. É um né? vazio constante. É um vazio constante que ela busca satisfazer nas coisas. Só que isso não satisfaz pela palavra de Deus. A gente entende, conhece que essa identidade ela é restaurada em Deus. Né? Então assim, infelizmente a gente vê isso dentro da igreja. Isso é que dói. Que dói a gente ver aquelas pessoas ali caminhando com o remédio, elas têm o um remédio dentro de casa e não bebem. Bebe que é a palavra de Deus. Errada, né? Ela tem bebido, tem procurado em fontes erradas e aí não, não se satisfaz. Ficam perdidas. Ficam perdidas. Eu ouvi uma filha falando com a mãe, você tem que parar de fazer plástica, daqui a pouco eu não te reconheço. Aí eu chamei essa menina e falei. Pessoal, mãe, realmente precisa de uma cura interior, porque já não tem mais onde mexer, né? Então, e é o que a peça falou, vai ficando uma pessoa vazia, nunca satisfeita. E tem que buscar, mais uma vez eu falo, buscar a fonte correta para poder se satisfazer, né? Isso, a gente sabe só quem preenche a gente, só né? Só quem conhece. Nossa, aquele vazio que todo mundo tem. Que nada preenche, só existe um que pode hum. preencher, né? E a gente pode falar com propriedade, né, Carol? Com propriedade. <risos> Porque essa mudança já aconteceu em nós, nós fomos preenchidos, fomos mudados. Então a gente pode falar de algo que experimentamos, não é de algo que não vivemos, não é hipocrisia, não é algo que né, não, não aconteceu em nós. Ah, eu ouvi falar. Nós podemos falar como o Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então essa tem sido a nossa vida, a nossa prática e a gente pode falar com propriedade. Eu, eu acredito que todas nós, né? eu vivi isso na prática e sou muito feliz de, do Senhor, mesmo ter nascido num lar cristão, né? eu andei nesse caminho vazio por muito tempo, dentro da casa do Senhor, mas o Senhor me encontrou. Graças ele... a Deus que ele me encontrou. E quando a gente fala que a gente vivia isso, né, perda? A gente erra, tá? Sim. E não tem ninguém perfeito, Sim. a gente erra, ah. deslizes. Sim. Mas a gente sabe onde buscar, né? Sim. onde é o nosso amparo. Sim, graças e a gente a sabe Deus. quem nós somos em Deus. A gente, nós já temos uma identidade firmada com filhas amadas. Eu, amém. Né? E eu acho que realmente tudo volta para a questão da identidade. Sim. Você se perde. É porque conhecemos, é que nós gostamos de falar. né? Quando a gente tem essa oportunidade, tem que aproveitar e mostrar o caminho, a direção para essas mulheres que estão em busca da... É, até o versículo que você leu fala as mulheres mais velhas ensinar as mais novas, mas as mais velhas que conhecem o Senhor, né? Por Sim, que, que têm Senão... essa experiência. Podemos ter orgulho de ter um posicionamento contrário ao que ao que o padrão moderno impõe, ao que o mundo impõe hoje. Devemos ter, né? Devemos e precisamos, né? <risos> Porque nós somos o farol, né, para esse mundo. É, não, não temos vivido isso na prática, não. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha né, de levantar essa bandeira, de ir contra né, os conceitos do mundo, de ir contra, ah, vou ridicularizada, as pessoas vão rir de mim, vão né, ter preconceitos, e infelizmente ainda tem muitas pessoas que ainda não conseguem levantar essa bandeira. Eu, graças a Deus, eu louvo a Deus, que assim, não importa o lugar que eu esteja, eu tenho muito orgulho de dizer que sou cristã, que cuido da minha casa, tenho a minha profissão, mas eu cuido da minha casa, cuido do meu lar, sou muito feliz pelo que Deus, o Senhor fez na, na, na minha vida, e hoje já tenho né, colhido os frutos dessa renúncia de abrir mão né, dessa questão de, de, de trabalhar fora, quando os meus filhos eram pequeno e hoje eu já tenho colhido nessa né, essa semeadura né que, que foi feita né já, já começamos a colher né e mas infelizmente não é a realidade né muitas ainda têm dificuldade em defender essa bandeira de de mulher moderna de ir contra esses conceitos esses valores né de vergonha mesmo né? medo de, de, julgamentos. de julgamentos. Nós temos né? que nos posicionar, né? nós que conhecemos a verdade e mesmo de, de contramão do mundo, né? na contramão do mundo, porque, é, na verdade, as mulheres também ficam olhando para nós, né? Pesta, esperando algo, ah, você conhece a palavra, então eles querem ver em nós algo diferente. E Então nós temos que ter esse orgulho e nos posicionar diante das pessoas que precisam Eu vejo uma mulherada precisando muito de ajuda mesmo espiritual E nós como conhecedoras nós temos que ter essa, né, como você falou, sem vergonha mesmo De dizer que Jesus é tudo em nós e que por ele mesmo nós errando Nós reconhecemos e nos arrependemos e estamos, né? buscando cada dia ser melhor é em Deus. Né? É em Deus, né? Cada dia ter mais ter mais empoderadas Sim, é em, em Deus, Deus né? É em Deus. Deus. É, realmente, né, os padrões mudaram muito, né? Muito muito. Da minha da minha geração para cá é extremamente assim, mudou extremamente mesmo. Mas esse é o problema, né, Carol? Os padrões, quais padrões que mudaram? Mas a palavra do Senhor permanece, permanece fiel, fiel e permanece a mesma. Né? Então, é esse, é esse norte aí que a gente não pode perder. Os prejuízos que estamos tendo é exatamente porque se perdeu esse norte, se perdeu essa base. Buscou-se outras fontes, buscou-se outros Todos. conceitos, buscou-se outros valores, foi atraído. Né? Os nossos olhos foi atraídos por outras coisas. E aí está se colhendo os prejuízos. Hoje, qualquer né? coisa que não me agrada, tem outra questão que eu não posso me encaixar, né? Foi criando-se encaixe para todo tipo de situação. Sendo que, né? Aí a gente entra de novo. Identidade pelo relativismo, né, peça Tudo ficou relativo, não tem mais valor absoluto, né? E a verdade, ela, a palavra de Deus é, é absoluta, verdade é absoluta. absoluta. Ela não é relativa. Todo princípio do Senhor, ele é absoluto, é. né? Não, não tem nada relativo, é sim, sim ou não, não. É. não tem Eu amo a palavra de Deus, porque você começa a meditar na palavra de Deus, você, você imagina assim, que as mulheres lá de 1500, elas liam a mesma palavra que a gente lê hoje. Ah, ela é atemporal. Ela é atual, né? Ela é atual. Então, assim, eu amo a palavra de Deus e amo falar dela, viver. Né? Não somos perfeitos, estamos aprendendo a cada dia. Mas não podemos perder esse valor, não podemos perder essa, esse propósito, essa, essa identidade que a palavra de Deus nos dá. Né? Não devemos buscar outra fonte. Qualquer que seja a situação que a gente esteja vivendo, Primeiro lugar que a gente deve ir é na Palavra de Deus. Não devemos buscar conselhos em outro lugar. Em primeiro lugar é a Palavra de Deus. E se você for buscar conselho, não, né, não conhecer a Palavra de Deus a fundo, procura uma pessoa que conhece uma pessoa com muita sabedoria, e ela, né? o Espírito Santo, vai através dessa pessoa, te orientar. É o texto que você leu, é né? Texto... As pessoas idosas, <risos> né? Idosas, idôneas, né? Que conhece a palavra, uma pessoa sensata, cheia de sabedoria do Senhor. Isso. Todo mundo conhece alguém Isso. assim. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem <risos> uma referência, né? né? Você que, que é cristã, já congrega, pode procurar, no nosso caso, o pastor, né? Sempre tem uma pessoa, tem uma irmã que você confia, que você sabe, né? Dos valores daquela pessoa. E que ela também possa te orientar. A vida, a conduta da pessoa também fala, né, Carol? Também Quando você fala. olha para a vida daquela pessoa e vê a caminhada fala dela, mais do que, né? fala. Do que, se se aquela palavras? pessoa você pode, né, buscar ajuda? Se é, é, é conselhos que vão te ajudar, isso isso manda muito. Então você não pode é, é, sempre tem, na verdade, sempre tem alguém, né, que você pode buscar um conselho, né, dentro da casa do Senhor. Não precisa buscar fora, né? buscar, na verdade, né, aqui nessa vida nós temos, né? Nós vamos encerrar agora, nós vamos encerrar com vocês. Nós temos, né, saber a nossa identidade, o nosso propósito em Deus aqui e o nosso fim, né? O que que a gente busca? a nosso identidade a gente sabe que, onde que tá a nossa identidade. O nosso propósito também é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. E o nosso fim é eternidade, né? Nós buscamos a eternidade com Deus. Por isso que não podemos nos encaixar, nos adaptar aos moldes desse mundo. E assim a gente vai, ajudando uma outra, lutando em comunhão, sendo mulheres fortes, respeitando as escolhas e sendo irmãs em Cristo. E eu despeço de vocês aqui, com um grande abraço, que Deus abençoe poderosamente. Vou deixar a Lely e a Pérsia. Dar um breve tchau para vocês. E mesmo nós sendo, né, hoje como Marta, né, uma mulher muito atarefada, mas nós temos que ter o coração de Maria, né, ter o coração voltado para o Senhor. Essa é a minha palavra. Amém. Eu agradeço, né, a oportunidade e que a gente possa sempre, né, ter esse entendimento que a fonte é só em Cristo Jesus. Ele é a fonte, né? Ele deixou essa palavra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, sempre que tiver alguma necessidade, né? qualquer problema, busque a fonte que é Cristo Jesus e não vai ter erro. Hoje eu tenho uma palavra para você. Palavra vindo direto do trono de Deus para o seu coração. Salmista, certa vez ele escreveu,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 Seu corpo já ferido e marcado em A coroa de espinhos viu então Mas eu vi a cada passo escárnios a ferir o coração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 Dolorosa, ao Calvário em enfim com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo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 por mim Pela filha Dolorosa Ao Calvário Segue Enfim Seu sangue Porém A muitos Também Iria Arrepi A gente